Tudo bem? Eu sou o professor Tadeu de Matemática aqui no Descomplica. No episódio de hoje do Quer Que Desenhe, vamos falar sobre alguns conceitos iniciais de frações. Antes de a gente começar, aproveita para baixar esse mapa mental no link da descrição para que você acompanhe comigo a construção do mapa. Vamos lá? Você deve ter se deparado com tantas frações ao longo dos seus estudos que é capaz de você já ter até sonhado com elas. Mas você sabe o que é fração? A fração é um número para nos introduzir ao universo dos números racionais. Isto é, para falarmos de quantidades não inteiras, dos pedacinhos que ficam pelo caminho da reta numérica. Por exemplo, quando dizemos que alguém encontra a sua metade da laranja, devemos ter uma forma de expressar numericamente essa quantidade, que é menor do que uma laranja inteira. Assim, fazemos uso das frações. Para representá-las, temos uma notação. Utilizamos uma barra e embaixo e em cima dela serão utilizados dois números. O número de baixo chamamos de denominador. Ele representa em quantas partes iguais dividimos nosso inteiro. O número de cima é o número é ele que representa quantas dessas partes estamos levando em consideração. No exemplo da metade da laranja, usamos a fração 1 meio para representar cada parte da laranja, já que a dividimos em duas partes iguais e eu estou considerando somente uma dessas metades. Nós podemos classificar as frações conforme os valores que aparecem no numerador e no denominador. Chamamos ela de própria quando o numerador é menor que o denominador. Um exemplo é a fração 2 terços. Por outro lado, ela é imprópria quando o numerador é maior ou igual ao denominador, como vemos na fração 5 quartos. Por fim, temos um tipo especial de frações impróprias, as frações aparentes. Elas recebem esse nome por serem números que aparentam ser frações. Não me leve a mal, elas de fato são frações, mas também poderiam ser escritas como os números inteiros. Por exemplo, a fração 10 quintos pode muito bem ser representada pelo número 2, já que esse é o resultado de quando pegamos o número 10 e o dividimos em cinco partes iguais. Um conceito muito presente nas aulas de frações é o de frações equivalentes. Vamos voltar ao conceito de metade associado à fração 1 meio. Nós podemos escrever essa mesma fração de infinitas formas. Pensa só, 1 meio é igual a 2 quartos, 3 sextos, 4 oitavos, 5 décimos e por aí vai. Todas essas frações são equivalentes a um meio, já que o numerador é metade do denominador. Isso é útil porque, em geral, trabalhamos nas questões com frações irredutíveis, ou seja, na forma mais simplificada possível. As frações, por representarem quantidades não inteiras, possuem uma estreita relação com os números decimais, já que as casas decimais também representam aquele quebradinho do número. Por isso, é importante saber como converter uma fração em número decimal e vice-versa. Para escrever uma fração em sua representação decimal, o que devemos fazer é a operação de divisão. Colocando o numerador dividido pelo denominador, podemos cair no uso da vírgula, como no caso da fração 3 sextos. Quando fazemos 3 divididos por 6, Encontramos 0,5 como resultado. Agora, se queremos passar de decimal para a fração, nos atentamos para o número de casas decimais que o um número possui. Para o numerador, colocamos o número todo, desconsiderando a vírgula. No denominador, uma potência de 10. Se o número tem uma casa decimal, o denominador é 10, como vemos em 0,7. Se tem duas casas decimais, como em 3,12, colocamos denominador 100. Se tiver três, usamos denominador 1000, como no exemplo de 91, em resumo, o número de zeros no denominador é igual ao número de casas decimais. Para finalizar, vamos falar sobre como funcionam as operações envolvendo frações. Podemos somar duas frações com denominadores distintos da seguinte forma. Multiplicamos o numerador da primeira fração com o denominador da segunda fração. Em seguida, multiplicamos o numerador da segunda fração pelo denominador da primeira. A soma entre esses produtos forma o numerador do nosso resultado. Já o denominador será o produto dos denominadores das frações originais. Nesse exemplo que fizemos, encontramos como resposta a fração 7 sextos. Esse método que usamos é popularmente conhecido nas rodas de samba como método da borboleta, porque essas voltinhas que eu desenhei aí lembram as asas de uma. Tá vendo? Na subtração, podemos aplicar o mesmo processo. Fazemos o produto da primeira asa e subtraímos do produto da segunda. O denominador do resultado será o produto dos denominadores originais. Mas, ó. Se liga no detalhe, o produto das asas tem que ser feito exatamente nessa ordem que eu fiz. Nesse nosso exemplo, 5 quartos menos 1 meio, resultou em 6 oitavos. Existem outros métodos para somar e subtrair frações, talvez você os conheça. Alguns, por exemplo, usam o MMC. Esse método da borboleta tem a mesma ideia, só que ao invés de trabalharmos com o menor múltiplo comum, usamos como denominador um múltiplo comum que não necessariamente é o menor. Por esse motivo, pode ser que usando esse método, a sua resposta não fique mais simplificada possível, mas aí você pode simplificar a fração nesses casos, beleza? Vamos para o produto. Aqui é um pouco mais intuitivo. Para multiplicar duas frações, fazemos o produto dos numeradores sobre o produto dos denominadores, que seria 4 vezes 6. O resultado fica 6,24 avos. Já para a divisão, iremos fazer o produto da primeira fração pelo inverso da segunda. Então, temos que inverter a segunda fração e só depois fazer o produto entre elas. Nesse caso, 2 sétimos divididos por 3 quintos resultou em 10,21 avos. Bom, galera, é isso. Falamos sobre alguns conceitos iniciais sobre frações, para que você possa dar o pontapé nos seus estudos sobre o assunto. Para ter certeza que vai fixar Todo esse conhecimento, não esquece de baixar no link da descrição um mapa mental completo em alta resolução. Fique ligado aqui no canal, pois estamos sempre publicando mapas super legais de matemática e teremos muito outros de aritmética, assim como esse. Então, se inscreva no canal e ative o sininho para receber a notificação quando ele for publicado aqui. Por último, mas não menos importante, se você ainda não é aluno de Descomplica, aproveita que na descrição também tem um link para assinar o Desco no precinho para mandar benzão no Enem e nos vestibulares. Até a próxima! E awesome.